Olá! Você está iniciando a disciplina Fundamentos de Web, que tem a carga horária de 68 horas. O objetivo de aprendizagem desta disciplina é que você seja capaz de conhecer os principais elementos que compõem a tecnologia web, sua organização, interfaces, configuração, elementos e arquiteturas diversas. O conteúdo programático está organizado em quatro módulos. Módulo 1 Introdução Web. Módulo 2 HTML 5 e CSS. Módulo 3 Arquitetura Web. E módulo 4 Front-end JavaScript. Para construir seu percurso de aprendizagem em cada módulo, você deverá Acessar o cronograma e as leituras obrigatórias. Assistir às vídeo-aulas do módulo. Acessar e explorar a curadoria de conteúdos extras. Participar do fórum de discussão.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 A proposta pedagógica da disciplina, os materiais didáticos e atividades foram elaborados por um professor especialista da área. E ele tem um recado especial para você. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Médico e venho apresentar a disciplina de fundamentos da web. Eu sou graduado em Sistemas de Informação pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde atuo na área de Engenharia de Software. A nossa disciplina tem como é, objetivo principal mostrar os elementos que fazem parte da tecnologia web. A nossa disciplina é dividida em quatro módulos. O primeiro módulo trata de introdução à web. Ela é dividida em, em três unidades. O módulo 2 trata-se das linguagens de marcação e de folhas de estilo, e ela é dividida em quatro unidades. O módulo 3 fala sobre a arquitetura web quais são os componentes que fazem parte da arquitetura web e ela é dividida em três unidades. O módulo 4, nós vamos tratar sobre um front-end, alguns front-ends baseados em JavaScript. A nossa disciplina, ela é extremamente importante para as demais disciplinas que trabalham com a web. Nós vamos apresentar todos os elementos que nós comumente conhecemos, utilizamos como usuário, mas...